de produtos de qualidade com pronta entrega e montagem grátis. Interrompemos a nossa programação para a exibição do horário eleitoral gratuito. Logo mais, assista o Tarde Notícias. Rosilena, senadora do Lula Lá. Oi, tudo bem? Isso vou estar te mandando um áudio, mas é que eu tô com tanta pressa? Então, lembra que nós falamos de um Brasil melhor, de um DF desenvolvido. Por isso eu faço questão que você seja uma das primeiras pessoas a saber. Eu sou a candidata do Lula ao Senado. Tudo que sonhamos, que desejamos, chegou a hora de realizar. No Senado vamos lutar por tudo aquilo que acreditamos. E eu estou muito feliz com esse desafio. Eu sei que você torce pelo Brasil, torce pelo DF. E vai estar junto comigo. Depois falamos mais. Mas fale aí, eu Rosilene Correia sou a candidata do Lula ao Senado. Aí é 133, beijos. Rosilene, senadora do Lula lá. Eu sou o que a gente costuma chamar aqui de brasiliense raiz. Nasci em Taguatinga, lá na QNA 32. Sou filha de uma professora e de um engenheiro Me criei, me formei aqui em Brasília Essa é a minha terra, a minha essência Há quatro anos, fui eleita a deputada federal mais votada do DF E tive uma atuação forte Presidi a comissão de orçamento no Congresso Nacional, a comissão externa do combate à violência contra as mulheres. Fui ministra de Estado em plena pandemia. Dos 23, essa é a minha melhor ministra, pode ter certeza disso. Né? Com participação decisiva na articulação do Auxílio Brasil, da compra de vacinas e na redução de impostos sobre os combustíveis. Ganhei experiência. Estou preparada para ser a sua voz. A voz de quem ama a Brasília no Senado Federal. Vem comigo. Te agradecer, Flávia Arruda, pela ajuda. Por ela ajudar essas pessoas mais fracas. Fazer pela gente que a gente não tem como fazer com o outro. É Pra depois Começa agora o programa da Maris Senadora 100. Todo senador e toda senadora tem dois suplentes. Hoje vocês vão conhecer o meu primeiro suplente. Sou casado com a Diana, que tem assim, né? Me chama Didi. É, eu tenho dois filhos, o Henrique. O Henrique, que tem já fazer 12 anos. E Olivia que tem um ano e quatro meses, né? Os meus pais vieram para cá, para que tivessem uma vida melhor, para poder construir sua família. Os nossos governantes, os nossos representantes, precisam realmente humanizar o governo. A gente vai buscar recursos e formas de reduzir, sabe, essa desigualdade que existe aqui no Distrito Federal. Então, podem contar comigo para isso. Redução da carga tributária para que a gente possa gerar mais emprego e renda para toda a população. Eu não vou parar dia nenhum. Esse é o programa dos candidatos e candidatas da Federação Brasil da Esperança. Estou ao lado de Lula desde 1980, na fundação do PT e da CUT. Foi com o exemplo dele que sempre estive na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sou Chico Vigilante, 13 deputado distrital. Sou Gabriel Magno, professor, com a experiência de muitas lutas, quero ser o seu representante na Câmara Legislativa. Sou Arlete Sampaio e voto 13-13-1. Pela vida das mulheres, juventude e trabalhadores. Vote Coletiva Somos, Ellen Frida 13180. Abraço de luta! Vote Coletivação! Mandato coletivo 13613, 13, a candidatura da inclusão social. Uma mulher de fé e coragem. Fátima Rola 13321 o trompetista do Lula na Série DF, Fabiano Trompetista, 13007. João Dão, pela melhoria do transporte coletivo, em defesa dos trabalhadores, voto 13222. Sou Verônica Goular, é um orgulho ter o nome de João Goulart junto ao meu. Jango concedeu o 13º, pelas causas trabalhistas, para a distrital, Verônica Goulart, coletivo 65555. 4, 3, 1, 2, 3, Juntos com Lula vão fazer o Brasil feliz de novo. Com o apoio Imagem do, do candidato, candidato a deputado do 24 horas de cirurgia dos hospitais regionais. Só o vetor vem em 344. São Paulo Roque, eu apoio. Entre a cartela Novo 30. Agora são os distritais do União. Vote 44. Neste momento de pós-pandemia, Brasília precisa de uma política de geração de emprego e renda. Fundo Padrão. Como distrital, vou incentivar o empreendedorismo nas cidades, olhar para cada região e incentivar o Alex, Alex Carreiro em Azul Escuro. Alex Carreiro, gestor público com experiência e coragem Deputado Distrital então, 44123 em Azul Claro. Alex Carreiro, 44123. Sobre Maria Abadia em azul escuro, Você me conhece, deputada distrital Você 44566 azul claro, Não faço promessa, fundo padrão, mas honrarei o seu voto, buscando recursos, fiscalizando e sendo a sua voz, vote Abadia Distrital 44566, logo acima à direita, fundo padrão, 44910, há 24 anos na gestão pública e há 7 anos portadora de câncer metastático. Faço meu Bânica Tunda azul bem escuro. Bem das mazelas do sistema de saúde. Saúde pública se faz com responsabilidade. Putando Distrital 44910 azul claro. Tênica Tunda. Logo acima à direita. Mais empregos e menos impostos. São Pedro Ivo. Entrei na política com o visto do senador Eduardo. Fundo padrão. Tenho a de o seu Pedro Ivo azul escuro. Para desimpostos e fazer sobrar mais dinheiro no seu bolso. Vou apoiar quem mais gerenciou. Deputado Distrital 44444. Renascer como a capital da oportunidade, vote. Pedro Ivo Distrital 44. Logo acima à direita. Juntos podemos muito mais. Rana Carla, 19777. Pelo trabalhador e as famílias das periferias e satélites. Vote Tio Cleitinho, 19100. A mudança que Brasília precisa. Cláudia Lapa, 1911. Eu vou trabalhar, produzir e progredir Brasília. Vote professora Michele, 19197. Nós precisamos lembrar que esse moço, com esse cavanhar que ralo, com essa cara simpática, é candidato a governador aqui no DF. Aqui começa o programa do Leandro Graça, o candidato do Lula ao governo. Fica sentadinho aí que lá vem proposta, que lá vem ideia boa, que lá vem o Leandro Graça. Aqui começa a nossa caminhada até o Buriti. Já disse alguém, o um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. E é isso que vamos fazer. Dar o primeiro passo para revolucionar e consertar aquilo que está errado. Em todas as cidades, todas as áreas, ninguém vai ficar para trás. Nosso governo vai incluir, não excluir. Vai cuidar e não maltratar. Vai dialogar, conversar, ouvir e escutar. A nossa saúde vai ser prioridade. Não é você mesmo quem diz que o importante é ter saúde e o resto a gente resolve? Pois é, mas a gente vai ter saúde, transporte, educação, cultura, muita renda e muito trabalho. Aqui começa a nossa caminhada até o Buriti. Bora junto! Bora junto, vamos juntos, correndo. Nós amamos o povo e é por isso que nós vamos retomar essa cidade, para voltar a cuidar do povo do Distrito Federal, com seu apoio. É tudo ou nada, é Brasília, é o Distrito Federal ou nada, é o povo dessa cidade ou nada. Pessoas em primeiro lugar, Leila. Você me conhece como a Leila do Vôlei. Eu vim de Itaguatinga e ganhei o um mundo com a seleção brasileira. O esporte me deu disciplina, resiliência, me fez saber como é importante estar sempre bem preparada. Desde muito cedo, eu acredito que o trabalho faz a gente vencedora. Leila. Nesses quatro anos do Senado, mostrei a minha liderança e competência. E durante a campanha, eu vou mostrar o meu trabalho e minhas propostas para melhorar a qualidade de vida em todo o DF. Eu convido você a se juntar ao meu time. Está na hora de Brasília ter uma governadora. Brasília precisa de uma governadora. Chega de conversa para boi dormir. Agora é a hora da verdade. Começa agora o programa do governador que quer mais pro DEF. E é o cara que está do lado da gente. Que nasceu em Brasília e que é diferente. Está junto com vocês, meu povo. É o que nos fortalece todos os dias. Enfrentamos dois anos e meio de pandemia. Enfrentamos todas as dificuldades de receber um governo com crise financeira, sem perspectiva e transformar essa cidade na cidade dos sonhos novamente. Ele é o cara que o tempo todo trabalhou e foram tempos bem difíceis. Seu governo não parou Quem anda pelas cidades do Distrito Federal Vê a quantidade de obras acontecendo E agora nós damos sequência A esse trabalho Ao desenvolvimento das nossas cidades É o túnel de Itaguatinga É o viaduto do Recanto das Emas É o viaduto do Sudoeste É o viaduto do Itapuã-Paranuá é o viaduto do Riacho Fundo 1 um, É o viaduto da entrada de Sobradinho Duplicações de vias Asfaltamentos Acabou com o abandono Como um dia prometeu e cuidou bem das pessoas Sou mais ele, ele é mais eu Mas nós temos muito mais Nós temos olhado pelas pessoas mais carentes dessa cidade é o cartão prato cheio, é o Vale Gás, é o DF Social, é o um atendimento às famílias carentes, é cuidar das pessoas, um compromisso de honestidade, um compromisso de trabalho, um compromisso de dignidade para aqueles que mais precisam de governo. É esse o sonho do MDB levar desenvolvimento, levar. Esperança para a população. Que Deus nos abençoe e que Brasília seja cada dia mais linda, porque nós amamos a nossa cidade. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. urbanês governador Isalci o, um e -O governador e o DF precisa Hoje o, o DF sofre com o um governo que não Disculça olha para o nosso povo em torno de vim para a em área externa. Isalci ex nasceu em Araújos pequena cidade de Minas veio com a família para Brasília ainda criança, na carroceria de um caminhão de -A, a minha vida em Brasília começou aqui no Guará foi em 1970, ainda criança. Aqui foi minha primeira escola. Isaucir já foi professor, contador, auditor, juiz do trabalho, deputado distrital, secretário de ciência e tecnologia, deputado federal e agora é senador. Estou preparado para governar o DF e vou começar pela saúde. O governo que não cuida da saúde, como este que está aí, é um governo fracassado que não existe nada mais importante do que a saúde. Exalci, -Si, mais preparado para cuidar da nossa gente.